A Mercedes está confiante de que a Red Bull e a Ferrari vão perder entre 2 a 3 décimos em Spa. E mais, Andrew Shovlin, diretor de engenharia da equipe, diz que mais desempenho está chegando para o W13. E é sobre isso que falaremos neste vídeo. Fala pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Undercut F1. Aqui a gente fala sobre a Fórmula 1 e os bastidores. Então, caso goste do vídeo, já deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. A Mercedes diz que terá mais desempenho no futuro próximo para o W13. Inclusive, é perceptível quanto a equipe se aproximou de Ferrari e Red Bull. O W13 foi evoluindo lentamente durante a primeira parte da temporada. a evolução, tornou possível a equipe conquistar dois pódios duplos consecutivos. Além disso, a equipe alemã já deixou claro que pretende lutar por vitórias após as férias de verão. E para que isso seja possível, segundo o diretor de engenharia, Andrew Choblin, sua equipe está tentando levar mais desempenho para o carro em Spa e pretende continuar desenvolvendo o W13 por algum tempo ainda. Estamos bastante empolgados. Porém, as últimas corridas foram as mais divertidas que tivemos durante o ano até agora. E esperamos poder dar esse passo extra, porque definitivamente queremos vencer corridas em um futuro próximo. Então, estamos trabalhando duro para tentar conseguir isso. Finalizou Chauvelin. A própria Mercedes espera diminuir a diferença para a Red Bull e Ferrari em Spa pois a equipe acredita que as duas equipes devem perder entre 2 a 3 décimos com a nova diretiva técnica que será introduzida pela FIA. Devido ao forte purpose, que agora inclusive, com novos estudos revelando que pode causar danos cerebrais aos pilotos a longo prazo, a Mercedes foi quem liderou os pedidos da FIA para que alterasse os regulamentos, buscando diminuir ou eliminar o problema, baseando-se na segurança, é claro. Por outro lado, a Red Bull se mostrou totalmente contra a interferência da entidade, já que o Popes não foi uma questão relevante para a equipe. No entanto, a FIA já definiu a nova diretiva, que entrará em vigor na Bélgica, e descobriu também que algumas equipes estavam usando uma área cinzenta nos regulamentos para permitir que a área ao redor da prancha da sua área flexionasse mais do que 2 milímetros, estabelecidos nas regras. E ao que tudo indica, Red Bull e Ferrari estão inconformes com seus assoalhos, o que leva a Mercedes a crer que as duas equipes devem perder entre 2 a 3 décimos de performance a partir da Bélgica. Mas diz aí pessoal, o que vocês acham disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o joinha, inscrever-se e ativar o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo!